Oxinho. hum, tudo bem? Ó? Tudo bem para você. você, andava ausente e agora você está mais frequentemente presente. Oxinho, é verdade. Isso Por onde é bom, você né? andava? Isso é bom. Isso é bom. Deu saudade. Oxinho, Eu estava ausente, agora estou presente. Ah, é bom, né? Onde eu andava? Eu não sei. Como é que eu vou te explicar onde eu andava? Se não tem, você não sabe aonde fica o referencial da onde eu andava. Você pode ir, você pode contar uma historinha, você pode fazer umas analogias, você pode. Um, um, assim ah, eu estava que... eu estava perto da onde você não sabe. É, mas por exemplo <risos> a maioria das historinhas de ficção. Ah, são lugares por onde eu nunca andei Mas mesmo assim Não se deixa de compor uma história E, de, e eu poderia imaginar aquele, aquele lugar Aquela circunstância, aquela experiência tu Todas as histórias de ficção Se baseiam em coisas que você já conhece Entende? Como é que eu vou te explicar onde eu estava Se não, é, não tem... Eu não tenho palavras. Você... Uh, asso você associa uma palavra. Dá um nome àquilo. Aí fica uma linguagem difícil, porque eu vou inventar um nome para poder descrever algo que não, não tem palavras. Então serão um frases com símbolos inventados. Mas todas as frases são símbolos inventados. Mas já há acordos, né? Com referências que duraram, né, no mínimo, hum, alguns, algumas centenas de anos para se desenvolver, assim. Acordos, experiências, observações, gerações e gerações, já. Por exemplo, eu vou inventar um nome para um objeto, que você não sabe o que é. Eu vou chamar ele de Ubi. Isso. Mas você não sabe o que é objeto e não tem nada que Agora... parece com ele mas tudo bem então temos já já tá vendo já temos uma definição de variável ub é um objeto que eu não conheço ainda indefinido. não tem nada que se parece com ele é e o lugar onde ub fica também é indefinido então fica ainda não um... definimos sim é indefinido porque não tem como comparar entende não tenho não tenho condições, né? Eu não tô falando que é uma limitação sua, é minha. Onde eu estava, não consigo explicar. Talvez, <risos> talvez no futuro. Né? Tudo bem. Você entende? Não há convenções possíveis. que eu... Assim, ó, normalmente a conversa dura uns 40 minutos, né? Ia durar umas 12 horas e a gente ainda tá discutindo... É possíveis ah, nomes, né? Eu ia estar te explicando. Ia ser muito divertido, mas eu não sei se as pessoas querem ouvir. Está no título, né? Curso em Milagres. É verdade. Então, é verdade. eu não sei, eu não consigo explicar. Ó, eu vou fazer... Eu não vou ser fidedigno, tá? Só para não deixar você sem resposta, tá bom? É um exercício de criatividade imaginativa. Sim. Ahm... Eu estava trabalhando no lugar aonde cria os lugares, aonde possibilita a imaginação, aonde a imagem em ação é apenas uma opção de muitas variáveis possíveis, aonde o pensamento não ignora, não machuca, não se sobrepõe. Estava ajustando as proteções e os softwares para regulamentar esses padrões, para que ninguém seja incomodado, sem assim desejar. Mas esse é o resumo. Nós já estamos num nível que buscamos precisão de linguagem. Aí fica muito difícil, entende, eu acho. Mas eu gostei do resumo, Pastor. Ah, sim, eu sei, mas eu tô, tava, tava. O resumo é bom, né? mas. Assim. Ah, Não é como eu gostaria, entende? Ó? Mas o resumo me trouxe uma sensação de gratidão pelo seu trabalho. Assim. Ah, é, eu também agradeço o meu trabalho. Gratidão ao meu trabalho. Gratidão a você que gosta do meu trabalho também, assim, ó. Graças a Deus. Graças a Deus. Gostaria de ter mais especificidade. Mas, Pai José, talvez esse trabalho ajude a trazer então especificidade a esta lição. Sem dúvida. Até mesmo o início conturbado compõe a lição. É, pois é, porque a ideia central, lição 165, a ideia central é que minha mente não negue o pensamento de Deus. E pensamento tá com, com P maiúsculo. É, pensamento de Deus é, é igual eu tava falando. Não dá para você explicar, sabe? Um, por exemplo. Você se lembra que nós estávamos explicando sobre ah, as ações da individualidade? Que a individualização Sim. é uma ideia elementar de uma ação de um sujeito. O sujeito, em essência, está ali e se manifesta. Então, ele se manifesta em um lugar. E essa, esse lugar presume uma ação desse sujeito em questão, mas a individualização é diferente da individualidade ou do indivíduo. Ela ocorreu em algum lugar. Né? Possível, é possível aquilo por uma série de leis, funções, padrões daquele lugar em questão dimensões, grau de consciência, muitos fatores. Mas essas, essas fatorações, desde que lugar, correspondem à identificação do indivíduo e à individualização do indivíduo. É o ambiente onde as ações dos indivíduos ocorrem. Então, o pensamento de Deus... Precisa de ter aí uma legenda, não assim? Porque o pensamento de Deus é o manifesto das ações mentais dos indivíduos em Deus. Então os seres que são deuses agem e as atitudes dos seres em um meio são o pensamento de Deus que é uma ação. Entendi, um acho, Agora a lição não tá fazendo mais sentido. Acho sim. Por isso que teve pausa. Você viu quanto que nós estudamos até dar últimas lições até a retomada, que se não tinha condição. Eu ia ficar assim, um, entendo, acho faz sentido. Um, oh, entendi. Oh, você a lei ia ficar por isso mesmo Não ia ter entendimento Entende? Oh? Oh, xixi, xixi, xixi. É, é, verdade, é verdade Agora alinhou, né? Porque Você vai ouvir o pensamento de Deus É só você observar o outro Fazendo alguma coisa Interessante, né? Ah, entendi, porque o pensamento de Deus te criou, criou o outro também. E... Tudo. Tudo. Sim. Mas, então, pastor, eu estou com dificuldade na primeira, já na primeira sentença. A primeira sentença é: o que faz com que esse mundo pareça ser real, se não a tua própria negação da verdade que está além? O que senão os teus pensamentos de miséria e morte Obscurece a felicidade perfeita e a vida eterna Que é a vontade do teu pai para ti Em que poderia Desculpe, esconder... Eu... É, só vou terminar isso de esconder a verdade, certo? Sim. E o que poderia esconder o que não pode ser ocultado Exceto uma ilusão O que poderia manter-te longe do que já tens se não a tua escolha de não ver isso, negando que esteja presente. Acabou? Fui tomar água. Desculpa. Acabou. Pois é, tem isso. Olha, são três, uh, três tipos de ação. A negação da verdade que está além, os pensamentos de miséria e morte que obscurecem a felicidade perfeita e a vida eterna, que é a vontade do teu pai para ti. E... A esconder o que não pode ser ocultado Através de ilusões Assim, ah, mas Isso aí, tudo se resume A uma presunção né? Que quando escreveu Isso aí A gente não tinha linguagem, entende? Então a gente Presumiu né, Que os seres Teriam já uma percepção Do que é real e do que é realidade O real são os fatos mas se você projeta nos meios uma identidade por trás dos fatos, você entra nessas três frases, três conceitos ilusórios. Ah, entendi. Então, ah, fala um primeiro para você ver. Hein? Um primeiro conceito ilusório? É, dessa, dessa estrofe. Hein? Dessa estrofe, o conceito de miséria conceito de miséria, é como se existisse um cavaleiro da miséria que proporciona a miséria aí você projeta uma identidade à miséria, estabelecendo vítimas da miséria e não olha a realidade mesmo, né? compatível ao grau de consciência como habilidade, onde percebe-se a miséria como um fato percebe-se os seres que vivem em estado de miséria como vítimas, mas vítimas de um fato que é ah, aceito socialmente sobre ah, premissas ilógicas, né? sobre premissas falsas. Né? Nada justifica o fato da miséria a não ser uma alegoria e usória de que um agente da miséria está punindo inferiores, não? essa coisa doentia, acham? E o conceito de que a miséria, o sofrimento são a vontade de Deus para para aqueles para o ser? Sim, né? a existência da miséria. É a conformidade da existência da falta para seres humanos, né? E a justificativa da miséria são ilusões, né? As outras alegações da estrofe já bem falam também, assim? Então, a miséria sendo um conceito pautado numa ideia de falta, certo? Sim. Porque o final desse parágrafo fala, o que poderia manter-te longe do que você já tem? Senão a tua escolha de não ver, de não ver isso, não ver isso, não ver que você já tem, negando que isso já está presente. Xinhão. Quer Quer observar como fato, né? sem projeção de identidade. Porque se você projetar uma identidade, você fica surdo para ouvir os pensamentos de Deus. Né? que você projeta alguém lá e se separa da fonte. Né? Mas existem pensamentos que não sejam pensamentos de Deus? Porque nada é separado da fonte, certo? Foi a lição anterior. Então... É, estamos presumindo que os pensamentos de Deus estão sempre no universo comum. né? Estamos dividindo para estudo. Então, o pensamento de Deus com uma convenção de linguagens são todos os pensamentos que permeiam o universo comum. E quando você projeta uma identidade no universo comum, ao invés de observar os fatos em uma temática, você acaba projetando uma identidade e não ouvindo o resto dos outros padrões e outros pensamentos de Deus. Já. Porque se você analisar uh, uh, literalmente, tudo é pensamento de Deus. Mas nós separamos o universo pessoal de cada ser, respeitando a divindade ali presente, então nós não assumimos o pensamento dos indivíduos, né, nesses estudos, como pensamentos de Deus. A gente respeita a individualidade, né? a, a existência divina do ser separado e ainda uno, a to ao todo e a Deus, não? Mas, então, para isso, você escolhe pensamentos associativos e não pensamentos dissociativos, é isso? Sim, sim. Por exemplo, Lembra do exemplo da miséria? O exemplo da miséria é, é um bom exemplo Porque se eu tenho um cavaleiro da miséria né, Eu estou projetando uma identidade né, Um ser, um, um agente Aí eu, eu me, me cego Eu, me, eu me fico surdo Eu não escuto, eu não vejo os pensamentos de Deus Porque eu estou vendo uma imagem ilusória Que eu estou projetando como agente da miséria ao invés de perceber os pensamentos de Deus, que naquele contexto, naquela situação, são passivos perante a miséria. Então os agentes né, desses pensamentos, que são os seres, podem alterar os fatos, alterando assim o padrão de pensamento e alterando assim a manifestação da miséria. Né? Tá certo, mas isso só se manifestou assim porque o sistema não foi implementado bem arquitetado, certo? Porque senão esses pensamentos de miséria nem seriam possíveis num sistema bem... Sim, se você... bem sim não precisa ser muito inteligente para entender que a miséria não faz sentido, né? É por isso que é, a, as histórias são mirabolantes, né? A justificativa da miséria, se alguém que defende, né, a existência da miséria com um argumento, não é difícil refutar. Não? Porque não faz sentido. Entendiam, um, A questão é que se nega os pensamentos de Deus. Porque a pessoa entra no negacionismo. A pessoa fica... Uh, ...gerando uma identidade, uma identificação... ...e fica em looping de pensamento... E ...ignora outras análises... ...outras perspectivas, outras vertentes... ...outras uh, virtudes, já? E pode ser... ...a pessoa não faz isso sozinha, certo? É um processo multidimensional. Ah, sim. Quando eu falo a pessoa, é não só da terceira dimensão... É tudo, é tudo. A pessoa, o ser, né? Ser de todo, todos os dimensões. Então, acho que vai... Acho que o próximo parágrafo, então, agora faz mais sentido o próximo parágrafo. É... O pensamento de Deus te criou. Esse pensamento não te deixou e nunca estiveste à parte dele por um instante. Ele te pertence e através dele vives. É a tua fonte de vida mantendo-te uno com ela. E tudo é uno contigo, pois ela não te deixou. O pensamento de Deus te protege e cuida de ti. Torna macio o teu lugar de descanso e plácido o teu caminho, iluminando a tua mente com felicidade e amor. A eternidade e a vida que dura para sempre brilham em tua mente, porque o pensamento de Deus não te deixou e ainda habita contigo. É isso, hein? graças a Deus. Hein? Quem negaria a sua segurança e a sua paz, sua alegria, sua cura, a paz da sua mente, seu sereno descanso, seu calmo despertar, se apenas reconhecesse onde habitam, não se prepararia no mesmo instante para ir aonde são achados abandonando todo o resto como sem valor em comparação a eles e tendo os achado não se certificaria de conservá-los e de permanecer com eles não negues o céu ele é teu hoje se apenas pedires tampouco será preciso que percebas quão grande é a dádiva e o quanto a tua mente terá mudado antes que ele venha a ti. Pede para receber e te é dado. A convicção está nele. Até que lhe dês as boas-vindas como teu, a incerteza permanece. Entretanto, Deus é justo. A certeza não é exigida para receberes aquilo que apenas a tua aceitação pode conceder. Pede com desejo. Não é preciso teres certeza de que é o teu pedido de que o teu pedido é a única coisa que queres. Mas quando tiveres recebido, terás certeza de que tens o tesouro que sempre buscaste. E então, o que poderias trocar por ele? O que te induziria, agora, a deixá-lo desvanecer-se de tua visão extasiada? Pois ver isso prova que trocaste a cegueira pelos olhos de Cristo, que são capazes de ver que a tua mente veio a deixar de lado a negação e aceitou o pensamento de Deus como tua herança. Agora, todas as dúvidas passaram. O fim da jornada é certo e te foi dada a salvação. Agora, o poder de Cristo está na tua mente, para curar como foste curado. Pois agora estás entre os salvadores do mundo. Lá está o teu destino e em nenhum outro lugar. Deus consentiria em deixar o seu filho eternamente faminto porque ele nega o alimento de que precisa para viver? A abundância habita nele e a privação não pode isolá-lo do amor alentador de Deus e do seu lar. Pratica com esperança hoje, pois de fato a esperança é justificada. As tuas dúvidas são sem significado, pois Deus é certo. E o pensamento de Deus nunca está ausente. A certeza tem que habitar dentro de ti, que és o anfitrião de Deus. Esse curso remove todas as dúvidas que interpuseste entre Deus e a tua certeza em relação a Ele. Contamos com Deus e não conosco para nos dar a certeza. E praticamos em seu nome, como o seu verbo nos dirige a fazer. A sua certeza está além de toda a dúvida. O seu amor permanece... Além de todo o medo, o pensamento de Deus ainda está além de todos os sonhos e nas nossas mentes, de acordo com a sua vontade. Isso mesmo. É isso, né? que minha mente não negue o pensamento de Deus. Isso mesmo. Então, sempre que na minha mente eu nego a abundância, nego um, que, que todas as minhas necessidades são as uh, supridas e, e etc, etc, eu estou então negando o pensamento de Deus substituindo esse pensamento associativo em união com a fonte por um pensamento dissociativo? Sim, por uma identificação de um agente do mal ou algo do tipo, não? Tá bom, tá bom Crenças também são assim, as crenças dissociativas, né? Ah, porque eu não irei conseguir, algo vai acontecer de errado São todas projeções de uma identidade ou identificação externa, assim. Entendi, eu não mereço, não sou bom bastante, hein? Sim, porque alguém vai me punir Alguém vai me colocar em uma situação delicada Sempre é assim, né? Sempre que tem um agente punidor, né? Ah, entendi. Agente cobrador, sim. É, essa sensação, como é que é o conceito da dívida? Isso mesmo. Então, precisa alinhando com o que você e os outros amigos vêm falando, eu sei que a minha mente está negando o pensamento de Deus toda vez que eu sinto agonia, desconforto, certo? Isso. Toda vez que não há, não há o, o, o estado de bem-estar. Isso. E esse estado, então, pode ser alterado? Apenas... Só de você falar assim, você já se, se coloca em receptividade com um outro estado e já tem uma percepção diferente, né? já tem uma um esclarecimento. Entendi. Então, basta seria o ser, ser dizer não, não quero assim, eu não quero, não quero assim, eu não quero mais assim. Exatamente. Tá certo. Entendi. Acho que eu entendi. Professor. Que bom, hein? Então, é isso aí. Paz para todos vocês. Muito amor, muita tranquilidade, muita serenidade e saciedade. Paz, ó. Graças a Deus, professor.